Antes da admissão o residente passa por uma avaliação completa para que nós possamos determinar qual será ah, o melhor plano para dar qualidade de vida de forma individualizada para esse idoso.